Apresentando Eu, papai Jujuba Nanica. No canal Juju Bananica! Fazer para mais um vídeo de hoje. Nós estamos aqui para um vídeo de códigos de robôs. Mas antes de tudo, vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para seus amigos. Yeah! E é isso, fiquem com o vídeo!